Em breve, os metalúrgicos de Caçapava estarão de casa nova. É a diretoria do sindicato trabalhando para preservar o patrimônio da nossa categoria. Nos últimos anos, nós fizemos a reforma da nossa sede central em São José dos Campos, a reforma da nossa subsede na zona sul de São José, no ano passado, a reforma da subsede em Jacareí, e neste ano de 2023, vamos entregar a nova subsede para os metalúrgicos de Caçapava. É tarefa da diretoria do sindicato conduzir e organizar as lutas dos trabalhadores. E é tarefa também de zelar pelo patrimônio da nossa categoria. Todo o dinheiro investido nessas obras vem dos trabalhadores metalúrgicos. O nosso sindicato não tem dinheiro de patrão, não tem dinheiro do governo. É apenas o dinheiro do trabalhador. Em breve nós estaremos anunciando a data da inauguração da nova subsede de Caçapava, ou seja, os metalúrgicos aqui da região de Caçapava estarão em breve de casa nova.